Gostou, começou pensar no primeiro km no 42. É você pensar em quatro provas de 10 de, km, de entende? É você pensar em fazer 10 km em, sei lá, quanto tempo você quer fazer a prova? Sei lá, quero fazer em 5, pedes de 5 no 42, então a cada 50 minutos eu tenho que fazer 10 km. Pô, fiz 10 km, fiz 10 km, fiz 10 km. Fica fácil, né? Quando você chega ali no 30, pô, só falta 12, né? Pô, tá tudo certo, 12 km é aquele percurso que eu fazia tal y z. Então você vai fazendo uma ligação para ficar um pouco mais palpável para o seu cérebro que já tá chegando ali esses 42, que não é tão longo assim. Pô, é logo ali, eu já fiz isso antes. Então você vai meio que se enganando e dando coisas palpáveis para o seu cérebro para ele pensar: porra, o sofrimento vai acabar logo ali. Porque quanto mais o sofrimento ficar algo que nunca pensa, nunca não tem fim, né? Fica muito maior para o seu cérebro esse problema. Ele quer parar logo com isso. Ele não sabe que o negócio tem fim, fica se culpando. Pra não deixar, irmão. para logo com isso aqui. Agora, se ele já sabe que logo ali é o fim, então ele até libera aquela energia final. O pessoal fala que é o chute final, né? Aquele, aquele gászinho final que o cara muitas vezes está mais rápido no último quilômetro do que no primeiro quilômetro da maratona. Porque ele sabe que ali tá acabando o sofrimento. Ali ele para de correr e chegou, né? Acabou. Então, você consegue. Então, você vai cortando, vai fatiando a prova, fica muito mais fácil. E durante os treinos, treinar por tempo também é muito interessante. Você, pô, vou treinar uma hora. Vou treinar duas horas, bota lá pra treinar duas horas, bota um som no ouvido e vai curtir o passeio. Só vai, só vai, o movimento, tal, o que eu tô fazendo, onde que eu tô. E lógico, trabalhando isso com a frequência cardíaca mais baixa, que traz um sofrimento menor que o seu organismo. Beleza, meu?